Fala seus doideira, bom, como vocês sabem eu estou numa fase nova da minha vida tal né, então eu quero fazer a minha própria massa de macarrão porque eu acho isso fundamental, já que eu amo massa, e vamos parar de enrolação porque você quer saber como que eu faço a massa de macarrão usando um processador desses normais aqui assim ó, com esse negócio aqui de, de bater mesmo. É isso aqui que você vai usar para você fazer a sua massa de macarrão E ela fica ótima e leva apenas alguns minutinhos E você vai ver como é que eu faço Primeiro, você vai precisar de 200 gramas de farinha Lembrando que a proporção é 100 gramas de farinha para cada ovo que você for usar Só que, se o ovo que você estiver usando, tipo esse daqui, for muito pequeno Igual esse aqui você pode colocar dois ovos, certo? para cada 100 gramas de farinha. Como eu vou usar 200 gramas de farinha e o ovo é pequeno, então eu estou usando quatro ovos, beleza? Então qual é o, o passo que você vai fazer? É fácil demais, cara. Você vai pegar a sua farinha e vai colocar dentro da sua, do seu copo do, do processador, beleza? Tá, facinho fazer isso. Aí você vai pegar os seus ovos... Certo? Eu costumo cheirar o ovo primeiro para saber se ele não está podre ou não, né? Porque de repente você coloca três ovos na, na bandeja, no prato. Aí quando você vai colocar o quarto ovo, ele está podre e você perdeu os três ovos que você tinha usado antes, entendeu? Então, isso também está bom. Aí pá. Agora o quarto ovo vamos um torcer ele tá bom né? tá bom também. aí beleza, tô com os meus quatro, meus quatro ovos aqui, certo? você sempre tem um papelzinho por perto assim para limpar a mão e tal, isso aqui, você descartava, né ó. aí os quatro ovos aqui, não sei se dá para você ver aí ó, os quatro ovos, certo? o que, que você vai fazer? você vai colocar os ovos no processador, facinho assim fazer isso beleza não tem nenhuma coisa aqui aí você vai pegar a tampa vai tampar e vai girar na parte mais potente do seu processador e vai deixar bater aí quando você perceber que a massa virou uma farofinha então você já está com a massa pronta pode ser que ela saia dali toda junta mesmo mas se ela não sair junta ficar farofinha não tem problema é só você colocar a mão lá e juntando a massa, ela vai ficar uma massa super macia e aí a gente vê como é que vai ficar. Vamos lá! Pronto, pessoal! A, você pode ver, não demorou nem minuto para bater a massa e ela ficou, podem apostar, quase que perfeita. Dá uma olhada, ó. lembra que eu falei para você que ela podia não sair de lá totalmente é, já prontinha? Aí o que, que você podia fazer? Que ela ia sair uma farofinha? Aqui ela sair uma farofinha, ó. mas é só você juntar essa farofinha, certo? Que olha aí, ó, ó, olha que massa linda e maravilhosa que. Acabou ficando, ó. Só você fazer assim, tá vendo? Você sabe, né? Ó, ó. Olha só que linda. Hum. Gente, dá uma olhada, ó. ó. Não tá quebradiça. Nem. Nada, tá super macia. Então a massa, a gente pode falar aqui, quase que quase perfeita. Hã? Hum? E o mais legal, 100% natural. Bom, tem gente que costuma colocar sal na massa, eu não ponho, certo? Eu só gosto de deixar a massa pronta assim. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar descansando por no mínimo 30 minutos, certo? O... Algumas pessoas enrolam no papel filme. Como eu estou sendo papel filme, então você pode enrolar no próprio pano, tá? E deixar a massa descansando por 30 minutos enrolada no próprio pano, beleza? Só deixar ela aqui. E daqui a 30 minutos eu volto. Bom pessoal, enquanto a massa descansa aqui por meia hora, o que, que a gente vai fazer? Vamos preparar o um molho. O um molho de tomate para o nosso macarrão. O molho que eu vou ensinar para vocês é um molho quase que autenticamente italiano. Então para isso você vai precisar do que? De tomates, é óbvio né? E também de uma cebola. O certo seria colocar manjericão Mas como eu não tenho manjericão, eu vou usar um tempero já de ervas finas Que é esse tempero aqui, certo? Que você compra no mercado, custa um real baratinho Também serve para poder temperar o nosso molho Mas esse tempero, ele só pode ser adicionado no molho quando ele já estiver no fogo Então vamos preparar o molho italiano Tá vendo esse equipamento aqui? É aquele equipamento de fazer suco Não é o equipamento ideal mas o molho ideal é só o verdadeiro suco do tomate. Muita gente pega e coloca no liquidificador e bate. Mas isso não é tão legal, porque quando você faz isso, você acaba triturando tanto a pele do tomate, quanto as sementes do tomate, junto com a polpa do tomate. E nesse negócio de fazer suco aqui, ele simplesmente vai soltar só o suco, e vai colocar a semente e a pele do outro lado no reservatório que tem aqui atrás. E a gente vai ficar só mesmo com o caldo do tomate, que a gente vai usar depois para fermentar por mais ou menos uns 50-60 minutos. E como o nosso molho será bolonhesa, nós temos aqui a carne moída que a gente vai ferver, a carne moída também temperada, tal do jeito que a gente quiser, separado do molho de tomate. Depois que ela estiver pronta, aí você vai juntar o molho de tomate e vai ferver tudo junto, beleza? Bom, para preparar o suco é muito fácil. É só você pegar o tomate, colocar aqui dentro, certo? Pegar o empurrador aqui e ligar o seu aparelho. Aqui eu parei para mostrar para você que o suco do tomate está escorrendo aqui, ó. Olha como está ficando a jarinha cheia só do suco do tomate. É só isso que a gente vai usar, tá? Pronto, pessoal. Já batemos o suco de tomate e olha só como é que fica. Ó. Apenas o suco. Sem a semente e sem a pele do tomate. Porque todo o, o que sobrou, tá vendo? O tomate ficou aqui dentro desse reservatório. Bem legal, né? Bom, agora é isso feito, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a cebola. A cebola já tem uma cebola descascada e eu vou usar uma faca bem pequenininha para poder cortar a cebola em rodela, mais fino que eu puder. Se você não quiser cortar com a faca, para ela ficar bem fininha, você pode usar um daqueles é, fatiadores de cebola. Tá vendo? É quase que transparente. Não pode ser mais grosso do que isso porque a cebola não pode soltar o amargo. E o tempo que ela tem que ficar ali, sendo só refogadinha, é muito pouco. É só para ela soltar o sabor dela mesmo, tá? Ó, tá vendo? Se você não quiser usar a faca, você pode usar também o ralador de cebola. E meia cebola já é suficiente, tá bom? Bom, aqui a gente já tem o suficiente para poder fazer o nosso molho para essa quantidade de tomate Que foram usados aqui mais ou menos uns oito tomates Que é suficiente para mais ou menos meio quilo de carne moída, beleza? E também o suficiente para 200 gramas de farinha com três ou quatro ovos que você preferir usar Para a massa do macarrão Bom pessoal, estou ah, de volta para abrir a minha massa, certo? Vamos ver como é que ela ficou? Né? Então vamos lá. Tcharam, tcharam. vai ser uma surpresa tanto para você quanto para mim. Uau, olha só como que ficou essa massa. Ela ficou muito boa, descansou por mais de uma hora, por mais de uma hora, por mais de meia hora. E agora a gente vai abrir a massa. Bom. Tem vários jeitos de você abrir a massa. Tem o um jeito de você usar o cilindro, que você vira assim, só né? vai pondo e tá, tal, facinho. Mas, como eu não tenho cilindro, então a gente vai usar o pó de macarrão da nona, certo? E vamos abrir a nossa massa. Vamos tentar deixá-la bem quadradinha assim, certo? Uma coisa importante: para abrir a massa, você tem que farinhar bem o seu balcão, a sua mesa. Seja lá o que você estiver usando, certo? Então vamos dar uma farinhada bem legal aqui, assim, tal. Né? Olha, parece uma pizza, hein? Pizza italiana. E vamos bater a nossa massa aqui assim, tal. Também dá uma farinhadinha na massa. Hein? vai fazer? Você vai fazendo assim, ó. Bom pessoal, foi difícil abrir a massa com o rolo aqui, mas tudo bem, a gente não tem outra opção no momento, né? Bom, agora que a massa está aberta, o que a gente vai fazer? A gente vai é, fazer os fiozinhos de macarrão. Então tem dois jeitos de você fazer o fiozinho de macarrão. Primeiro você tem que enfarinhar bem a tua massa, que é para os fios não grudarem, um no outro, certo? Bom, depois da sua massa aberta e enfalhada, certo? O que você vai fazer? Esse daqui, ó, é uma massa aberta que eu deixei de amostra, tá? Então a gente faz assim, ó. Você enrola. É tipo um enroladinho mesmo. Depois do rolinho pronto, o que você vai fazer? Você vai... Pegar, você pode usar um desses, um desse que uma faca se você quiser, e vai cortar um por um, certo? Aqui ó, para fazer um tipo de talharinho. tá? Depois é só você fazer assim que o seu fio de macarrão ele abre. Então vamos abrir todos aqui. Bom pessoal, aqui tá a massa toda cortadinha. Olha só que beleza de macarrão. Agora a gente vai levar ao fogo, a panela já, a água tem que estar tá fervendo. Você coloca uma colher de sopa de azeite, que é para os fios não grudarem um no outro. E vamos colocar aqui e deixar por 3 minutos, já é o suficiente. Então vamos lá. tá com uns pouquinhos assim, ó. Tal. Então, uns pouquinhos. Um pouquinho, um pouquinho. Pronto. Agora eu só vou pegar uma colher para dar uma mexida de leve. E. Pronto, vamos esperar três minutinhos para ver como é que ficou. Bom pessoal, aqui está o meu prato lindo e maravilhoso, o meu macarrone hum, com o meu molho de tomate italiano e a minha carne moída por cima. E agora vocês vão ver eu comendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho o macarrão. Então, uma delícia. Simplesmente isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E siga essa receita, inscreva-se no canal, dá um like no vídeo. Tchau.